Neste vídeo tutorial, você aprenderá como comprar Stablecoin e USDT através do sistema de pagamento AdWiCash. Acesse a subseção Balance no site coinsbit.io. Selecione a moeda desejada. Vamos selecionar USDT. Clique no botão Depósito. Em seguida, precisamos selecionar a rede na qual faremos um depósito, por exemplo, ERC20. Copie o endereço da carteira que aparecerá na sua tela. Para fazer o depósito na sua conta da Exchange, acesse o site edvcashcom English. Se você não usou este endereço antes, assista o vídeo Cadastro e Verificação no Edvcash. Na sua conta pessoal, selecione Buy Crypto. Aqui você pode comprar criptomoedas por meio de uma carteira ou um cartão bancário. Por exemplo, vamos selecionar Visa Mastercard. Selecione a moeda que deseja comprar e digite o montante necessário. Em seguida, localize TIFFER TRC20 e pressione o botão SELECT. Em uma nova janela você verá o valor da transação. Colhe o endereço de depósito que você copiou anteriormente na CoinsBit. Selecione o cartão vinculado à sua conta. Confirme a ação. Digite as informações do seu cartão e aceite o contrato de usuário. Clique em botão PAY. Em poucos minutos as moedas serão transferidas para a sua conta na exchange. Depois de fazer o depósito, você precisará transferir fundos para a sua conta de negociação para outras operações. Na subseção Balance, localize USDT e clique nas setas. Transfira o montante necessário de fundos para a conta de negociação. Em seguida, vá para a subseção Classic Trading e selecione o par de negociação desejado. No caso, é USDT BTC. Como o USDT é uma stablecoin, você precisará selecionar a subseção Stable. Na janela que se abre, selecione USDT. E na caixa de pesquisa, selecione BTC. Na janela Buy BTC, selecione o número de moedas que deseja comprar e o preço que você está disposto a pagar. Clique em Buy. A sua ordem foi colocada. Assim que o preço de mercado for igual ao preço que você especificou, sua ordem será executada e você se tornará o proprietário do BTC. Quando a ordem for executada com êxito, ela aparecerá na janela Order History. Vamos voltar para a janela Balance. Os BTC comprados serão exibidos automaticamente no seu saldo. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida, estamos sempre felizes em ajudá-lo via nossos canais de comunicação.